Olá, graça e paz, eu sou o pastor Rude Meyer e essa é mais uma reflexão diária. Todo dia, a palavra de Deus ao seu coração. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 9, ele diz, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Um dos grandes motivos de discussões e que trazem discórdias, brigas e mágoas é aquele pensamento, eu fiz isso e ninguém fez nada. Tudo eu tenho que fazer sozinho, não tem ninguém aqui para me ajudar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu em algum momento em sua família, no trabalho ou na igreja esse tipo de palavra? Se sim, compartilhe conosco na caixa de texto para que possamos interagir e compartilhar as nossas experiências. Tenho certeza de que será de grande crescimento para todos nós. Esse tipo de situação é aquele momento em que nós nos sentimos explorados, nos sentimos cansados e até desanimados, pois muito dão as suas ideias, prometem em estarem juntos e quando providenciamos tudo para a realização, na hora do vamos ver, ficamos sozinhos. Ou seja, pessoas nos abandonam, não honram com os seus compromissos e, por consequência disso, ficamos abatidos e destruídos. Se isso já aconteceu em sua vida, lembre-se daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 20, 28, quando diz «Bem como o Filho do Homem, não venho para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos». Jesus, sendo o próprio Deus, não usurpou da forma de Deus, mas se tornou homem para nos ensinar esse princípio precioso de servir, de dar, de contribuir, indiferente daquilo que será recompensado ou não, indiferente se estaremos só fazendo isso ou outras pessoas estarão olhando e desfrutando dos nossos feitos quando olhamos para Cristo entendemos que nós somos cooperadores de Deus nós somos o lugar que Deus colocou a sua semente e aqui está nascendo uma pessoa que o dar vem primeiro do que receber o fazer vem antes daquilo que as pessoas fazem ou não fazem por nós. Quando entendemos essa verdade, desde uma louça após o um jantar, ou arrumar as cadeiras na igreja, ou ajudar uma pessoa na rua, mesmo não tendo selfie, ou alguém para nos parabenizar, fazemos isso porque servimos um Deus em secreto. E o Deus que nos vê em secreto, nos recompensará diante dos homens. Por isso faça, indiferente dos outros, mas faça porque Deus colocou este coração precioso para servir e para ajudar. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, oramos a Deus e nos colocamos à disposição do seu reino. Nos colocamos à disposição para servir e não para ser servido. Perdoe-se, muitas das vezes nós fizemos algumas atitudes para ser visto pelos homens, para ser parabenizado pelas outras pessoas. E muitas das vezes até julgamos que as outras pessoas não nos ajudam e não o cooperam para a realização desses feitos. Mas se o Senhor colocou o chamado em nós, se o Senhor colocou o desejo de servir em nós, então que em nós venha se cumprir esta palavra. E as as outras pessoas que não ajudam ou prometem, não cumprem, Pai, que o Senhor venha julgar e não a nós, mas que o Senhor venha reconhecer, ó Pai, e abençoar todos aqueles que Senhor, têm o seu coração à disposição para servir, seja as outras pessoas, seja a família, seja no trabalho, seja na igreja, porque não servimos as pessoas, mas servimos ao Senhor, e eu tenho certeza que do Senhor nós seremos recompensados. Assim te pedimos e te agradecemos, nome santo e precioso do Senhor Jesus. Fica com Deus, em nome de Jesus.